Uma pesquisa mostra que a internet continua sendo palco de disputa política entre vencedores e derrotados após as eleições. Grupos de religiosos, principalmente evangélicos, ligados ao presidente Jair Bolsonaro, usam as redes sociais para defender a narrativa de luta do bem contra o mal e que o adversário, no caso Lula, precisa ser derrotado. A mensagem é espalhada fora das igrejas, nas redes sociais. Em um tom de profecia, o vídeo afirma que um pastor norte-americano sonhou com um dragão vermelho voando sobre o Brasil. Em outro, um pastor insinua que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pagará por pactos com o demônio. E Deus diz assim, olha, haverá luto também na bandeira do PT devido ao pacto que eles fizeram com Satanás. Durante a campanha eleitoral, o Brasil experimentou uma espécie de guerra santa. O voto de evangélicos foi disputado sob trocas de ofensas e acusações por parte dos candidatos. Agora, depois das eleições, o discurso entre os religiosos é que uma guerra espiritual está sendo travada no país. Essa é a conclusão de um levantamento feito pelo grupo Casa Galileia, que analisou mais de duas mil publicações no Facebook, Instagram e YouTube entre os dias 5 e 9 de novembro. O termo guerra espiritual é usado por esses grupos como uma referência de luta do bem contra o mal, representado por Bolsonaro, no caso o bem, contra Lula, o mal. Foi mobilizado esse discurso de que vê o adversário político como um inimigo, a ser eliminado. Isso é típico uh, desse movimento de extrema direita que a gente tem visto, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Os atos que pedem intervenção militar em frente aos quartéis têm apoio da extrema direita evangélica. Alguns líderes religiosos incentivam o povo a continuar os protestos nas ruas, com cobranças ao Tribunal Superior Eleitoral e ao ministro Alexandre de Moraes sobre a lisura do processo eleitoral. Você recebe de um amigo, você recebe de um parente, muitas vezes por uh, pastores, por lideranças religiosas que têm, às vezes, outros interesses e acabam difundindo uh, mensagens que são falsas, que são antidemocráticas, que demonizam adversários políticos e isso tem efeitos como o que a gente está assistindo esses dias.